Oi, oi, oi, oi. Eu sou Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o vestido verão. Esse aqui. A peça que é muito pedido o vídeo. O pessoal quer muito fazer esse vestido verão. Então, a gente resolveu gravar o vídeo. É esta peça aqui. Olha só que linda que ela é. Olha na frente como que ela é. Ela é uma peça meia complicadinha para fazer, mas com o vídeo vai, você vai ver que não é tão difícil não é o bicho de sete cabeças, então vamos fazer o vestido mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações toda vez que eu fizer vídeo novo você será notificado, ok? e compartilha esse vídeo, compartilhe os nossos vídeos, ajude a gente a divulgar o nosso trabalho Tá bom, gente? E também nos siga nas nossas redes sociais. Os links estão aqui embaixo. Eu também tenho o meu Face particular e vou amar te encontrar por lá. Vamos fazer a peça, então. Roda a vinheta! Então, pessoal, tá aqui. Vou ensinar vocês a imprimir essa peça. O pessoal tá reclamando que faz tempo que eu não ensino. Então, eu vou ensinar. Tá aqui, você vai receber o PDF assim, com essa, desta forma aqui, ok? Aí, então, você vai em... Então, você vai imprimir. Olha só como ficou ali. E as saias, as partes ficaram pra fora da A4. Então, você tem que ir em pôster. Ela é a tamanho pôster, esse tamanho é o tamanho 3, Tá? Vai dar três folhas, depois você vai ter que colar. Aí você só quer a página do molde, que é a 1 um e a 2. Só isso. Você não precisa do esquema de montagem, que depois você vê ali. Então, você coloca um, páginas 1 um e 2 e vai em imprimir. Só vai imprimir a página 1 um e 2. Total, seis folhas. Então, pessoal, tá aqui o nosso vestido verão, talhadinho, cortadinho. Tá aqui as peças. O que, que a gente vai precisar? Os moldes, em primeiro lugar, os moldes da Animania, pet molde, né? Que é esses aqui. Então, vamos... E o tecido? O tecido que eu usei, ele é cetim, como vocês estão vendo. É cetim. Para o corpo, para alguns pedaços, é cetim. Para a saia e para pôr no degote... Na, na golinha, fazer aquele franzido na golinha Eu usei o organza Mas você pode usar para a saia O tule, como já traz no molde O voal, tecido fininho Esses véuzinhos fininhos, tá? Eu usei organza, tá? Você pode estar tá usando esses outros tecidos que eu te falei Para o corpo e os outros tecidos onde eu usei a ah, cetim, você pode estar tá usando tricoline tranquilamente. Pode estar tá usando a ah, oxford, pode estar tá usando o cetim que eu tô usando cetim. Pode estar tá usando até o PV, tá bom? Até o PV, até o PV. Não é necessário ter elasticidade nesse tecido, até porque a gente vai usar eu vou estar colocando velcro. Mas vocês podem estar colocando três botãozinhos na frente, ok? Aqui, ó, eu talhei quatro vezes a frente. Quatro vezes, tá? Você pode estar colocando de forro outro tecido mais simples. Duas vezes tecido principal e duas vezes no forro. Eu já talhei tudo no cetim, ok? Bem explicado essa parte, gente? Então, tá. Frente quatro vezes. Esse aqui é o cós. Você vai talhar duas vezes ela dobrada, tá bom? Esse aqui é o filete que vai, a argolinha, tá? Você vai talhar uma vez dobrado, tá? A gola você vai talhar duas vezes. Você pode estar tá colocando uma vez tecido principal e uma vez no forro. Eu talhei tudo com cetim, tá? Duas vezes. Essa parte aqui... É a, aquela parte da saia a subsaia. Você vai talhar uma vez tá? É onde vai pregar das sainhas. Tá, esse aqui é onde a gente vai franzir para fazer para colocar aquele detalhe no, no degote. Você vai talhar uma vez dobrada, tá as sainhas de organza. Você ou de tule, você vai talhar quatro vezes, ok. Você vai precisar de uma argola desta aqui para você colocar ali para pôr a guia. De um velcro ou três botãozinho, né? Você vai precisar de fita de cetim para pôr na barra da saia. OK? Então, é isso que a gente vai precisar para gente fazer o um nosso vestido verão. OK? Tudo bem explicadinho qual tecido vai usar, qual acessório vai usar. Agora a gente vai para a costura, para fazer ele Vem comigo Então, vamos começar, então, o nosso vestido verão Vamos começar pela saia Pelas saias São quatro saias Aqui eu fiz de organza Pode fazer de tule O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos dar uma limpeza nelas na bainha aqui Na overlock Se você não tem overlock Aí você pega e queima Com a vela ou isqueiro aqui Dá uma queimadinha aqui para dar um acabamento Ok? Nós vamos na overlock Dá uma limpeza nas quatro aqui E já viemos passar a fita Ok? Vamos lá então Aqui ela já tá passada A overlock Nas Bainha das saias como vocês podem ver, ok? Se você não deu o velo, como eu disse, queima com o um isqueiro, com a vela, pra dar acabamento, pra não ficar desfiando, ok? Agora, vamos passar a nossa fita na bainha ali, bem, então? Então, a fita. Você vai colocar a fita aqui na ponta aqui vamos pegar a fita de setinha aqui você pode estar colocando a a linha da cor da fita tá eu vou usar o branco mesmo essa peça fica linda tá ela tem um caimento muito lindo ela dá a sensação de você ter usado o fio de nylon né pra, pra... Para a ficar de pé, mas não é necessário por causa que a gente faz meia lua com a saia eu já expliquei quando eu fiz a calcinha Então fica maravilhosa essa peça Ok? Logo logo ela vai estar tá lá, disponível lá no grupo online, gente Não me pergunte quando, porque quem decide... Quando o molde vai para o grupo online Qual molde vai para a votação do grupo online Que tem uma enquete antes É toda uma equipe É eu e a, o pessoal, o pessoal da, do administrativo Que é a Débora, ali, já e a Marli Então a gente se reúne e a gente decide Qual dos dois moldes a gente vai colocar em votação E o molde vencedor é o que a gente coloca no molde do mês Ok? Geralmente tem um, uma roupa de menina e uma roupa de menino então, mais logo, com certeza essa peça estará lá também para escolha. Tá bom? O grupo online, como funciona o grupo online, Sheila? O grupo online é uma benção, gente, para você que não tem a ah, habilidade para ah, fazer modelagem para fazer uma modelagem e você gosta de costurar. Então, o grupo online é, no grupo online eu disponibilizo a modelagem pronta pra você. você só entra, baixa e já começa a produzir mais 16 modelos em todos os tamanhos é só produzir e começar a ganhar o teu dinheiro para você entrar você paga 35 reais a primeira parcela e depois todo mês 15 reais. valor meramente simbólico pelo que o grupo a, te oferece e ficou assim Agora que a gente corta Separa uma da outra, né? E vamos até o overlock para franzir as saias Eu já tenho um vídeo aqui mostrando como franzir Fazer o franzido na overlock Aí, no, na descrição do canal tem os vídeos Vai ali, dar uma olhada Tem o um vídeo que mostra como franzir na overlock, ok? Franzir também não é segredo pra ninguém Se você já costura alguma coisa, você já sabe como franzir Ok? Mas se tiver dúvida, pode me perguntar Vamos lá franzir ela na overlock E já aproveitar que a gente vai na overlock Vamos pegar essa parte que a gente vai colocar no degote e vamos dar uma limpeza dos dois lados para depois vir aqui e pregar a nossa fita também ok? vamos lá então aqui tá franzida as saias as quatro saias franzidas já passei uma limpeza aqui no, no filete de degote agora a gente vai pegar a subsaia. Subsaia sub saia e passar uma limpeza aqui também na overlock Aqui embaixo, ok? Só a limpeza aqui. E passada a limpeza na subsaia também. Reserva. Agora vamos pegar a nossa fita e passar aqui no filete de degote. Que é, filete, é o que eu fiz de organza, mas você pode estar tá fazendo de tule, ok? Vamos lá então. Passar dos dois lados, tá, pessoal? e vamos passar do outro lado também E ficou assim. Agora, a gente, na reta mesmo, a gente vai fazer isso aqui, tá, pessoal? Vai fazer um acabamento aqui, uma bainha aqui. E depois, a gente vai franzir na reta mesmo, tá? Não precisa colocar pé de franzido, a gente vai fazer aquele franzido, é frufru, se eu não me engano o nome. Que é usado para fazer tapete, ok? Primeiro, vamos dar o acabamento aqui. E agora, a gente vai fazer no meio... Do filete A gente vai dobrando assim, ó Ficou assim. Agora, vamos pegar o degote e o filete do degote. O de degote você vai dobrar duas vezes pra dentro, ó, dobra pra dentro. E a argola, você vai pegar a argola... De gote, agora o degote aqui no meio você vai aplicar esse filete se você tem dúvida não acha o meio você faz um pique tá Aqui, ó, tá vendo? Você vai vir com a costura desde aqui de cima até aqui, tá, gente? Até aqui, pra depois você tá virando isso aqui e poder costurar a outra peça aqui, tá bom? É aqui, assim, a gente vai pegar outra parte, arrumar certinho, isso aqui a gente vai pôr pra dentro, pra não costurar junto, e vai passar uma costura aqui embaixo e aqui em cima, só, e virar. E agora, virar no direito. Reserva. Vamos pegar essa parte aqui, que é a subsaia, e as saias. Subsaia e as saias. O que, que a gente vai fazer? Vai vir desde aqui colocando as saias aqui. Ok? Vai pegar as saias, uma em cima da outra. Ok? Vamos lá então. Primeira saia já tá pregada. Primeira saia tá pregada. Vamos colocar a segunda saia. Ó. Mesma coisa. Vai ajeitando. E vamos colocar a segunda saia. Aqui. Com essa daqui. E... Segunda saia colocada, terceira saia. Mesma coisa. Mesma coisa, vai ajeitando, vai arrumando e vai colocando a saia, ok? Vamos lá pôr a saia. E agora, a última saia. A última saia, você vai vir desde aqui e já vai pegar aqui, ó. Já na pontinha do... Já vai pegar na pontinha da sub-saia. Ok? Vai ficar assim. Então, ficou assim a nossa saia gente ó Nossa saia já está pronta e assim ficou a nossa saia agora vamos continuar aqui nós vamos pegar a nossa frente nossa Quatro, quatro frente E vamos juntar uma na outra Juntar duas peças Vamos fazer o que? Vamos Pegar as frente E costurar aqui, aqui e aqui Ó. Aqui, aqui e aqui Cada uma Okay? Assim, vamos virar no direito. Vou virar no direito, tá? Tô virando no direito. Nossa peça nós vamos querer, ela vai ficar assim. E a nossa gola vai ter que vir aqui. Essa vai ficar assim. E a nossa gola vai ter que vir aqui. Ok? Então, o que, é que nós vamos fazer? Ó. Gola, peça. Vamos colocar a gola aqui. E vamos vir com a peça aqui. E juntar elas aqui Ó, vou de novo Peça Gola Peça virar no direito, gola virar no direito A gola vai ter que ficar assim Então eu vou colocar a gola aqui Ó E vou vir com a peça pra cá Pra embutir nela E aqui eu já passo uma costura Vou trazendo Costurando tudo Vou trazendo ela, costurando a peça toda, depois eu viro, ok? Passo uma costura aqui e vou costurando a peça toda. Chega aqui, eu viro, e vou coloco a gola pra dentro aqui. E vou costurando a peça toda. Agora, ela tá aqui dentro. Agora, ela tá aqui dentro. Ficou assim. Agora, a gente, por esse buraquinho aqui, a gente vai virar a peça. É complicado, é. É chatinho, é. Mas é assim que eu faço. E quanto mais pequeno, mais complicado é. Mas é assim que eu faço, tá bom, gente? Se você tiver uma maneira mais fácil, nos ajude. Nos dê dicas aí embaixo. Sheila, eu faço assim. Vou ficar feliz. usa o pincel, como eu já ensinei para vocês. Com o pincel fica mais fácil para virar. E é virar. as bonequeiras, como eu sempre falo, tira isso de letra. Tô acostumada a virar peças pequenas, né? Tá aqui essa parte virada. Frente que a gente fez agora. Virou. Agora a gente vai querer pegar outra frente. A outra frente tem que vir aqui. Aqui. Mesma coisa a gente vai fazer. Vai. pegar aqui, vira ela assim e prega aqui. Se você tem dúvida, o que que você faz? Você faz essa virada aqui, pega um alfinete, coloca o alfinete e depois tu vira pra ver como é que vai ficar mais ou menos. Ó, é assim mesmo, tá vendo? Tem que ficar assim. Então, vamos lá pregar. Ó, tirou o alfinete. Vou fazer de novo, pra não ter dúvida. Gola, uma parte da frente já tá pronta. Agora, a gente quer que a outra parte venha aqui. Venha aqui. O que temos que fazer? Essa costura aqui vai ter que vir aqui em cima, na gola. Então, a gente vai virar a peça assim, ó. Gola, frente. A gente quer que ele fique assim. A gente vai virar essa peça para pegar essa peça aqui de cima. A gente quer que fique aqui. Então, a gente vai virar essa peça assim, e embutir aqui. Embutir aqui. E já vai vir costurando tudo. Vai colocar toda a peça pra dentro Depois vai dar um trabalhinho pra virar Mas é assim que eu faço, ok? Embutir a gola aqui no ombro Aqui a gente já vai fechando toda ela e vai fechando toda ela essa parte vai ser mais fácil para virar do que a outra Ela tá toda aqui dentro. Agora, a gente vai virar a peça. Vai tirar ela de dentro. É, é chatinha essa parte, gente. Essa parte eu não vou mentir pra vocês. É a parte mais chata desta peça. Ó, mas é só você ir puxando assim, ó Ó Como eu disse, esse lado aqui é o mais fácil O primeiro lado é complicadinho pra virar Mas esse lado aqui é o mais fácil, ó Já tá virado nossa frente, a nossa gola, já tá pregada. Agora, nós vamos colocar o nosso cós. Mas, antes de colocar o, o cós na peça, a gente vai colocar a saia no cós, ok? A saia tá aqui. Eu vou primeiro pregar um cós aqui, tá, gente? Acho o meio do cós, acho o meio do cós, faz um pique, acho o meio da saia. Esse cetim tá desfiando muito. Acho o meio da saia. Se quiser fazer um pique, faz um pique, se não, só no, olho, no, só no olho mesmo. Pega a saia, pique com pique, e você vai pregar a saia aqui. Aqui... Ficou assim. Agora, a gente vai pregar a outra, o outro cós. Ele já pregou um cós. Vai pregar o outro do outro lado. Assim. Já podia pregar tudo junto. Mas, pra mostrar bem pra vocês, ó. Pregamos esse. Ok? Agora, a gente vai pregar esse outro aqui. Ó. Podia ter pregado direto. E o cós tá Aqui. E a saia pronta. Aqui a frente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pregar essa saia aqui. Aqui no cós. Aqui, ó, aqui tá a peça, aqui tá a saia. A gente agora vai pregar essa saia aqui no cós Tá vendo? Mas antes, a gente vai achar o meio aqui da saia. Fazer um piquezinho. Pronto, já achamos o meio da dita saia, da saia. Vamos pegar 15 cm da fita de cetim. 15 cm. Cortar. Vamos colocar a fita de cetim aqui na argola. E vamos... Passar um, um arremate aqui pra segurar. E quando nós chegar aqui, a gente coloca a fita de cetim aqui no pique. Ok? Vamos passar o arremate, então. Se você não tiver fita de cetim você pode estar tá fazendo com o mesmo tecido, tá, gente? Agora aqui A gente vai colocar a saia aqui O que, que a gente vai fazer? Lembra da, da gola, o que, é que a gente fez? A gente vai fazer a mesma coisa aqui A gente quer a saia aqui Então a gente vai dobrar ela pra cima, tá? A saia tem que ficar aqui em cima, tá, gente? Tipo assim, ó Não muito aqui embaixo, mas aqui no meio, tá? No meio do cós Aqui tá saia, nós vamos ter que pregar ela aqui. A gente quer que ela fique aqui. Aqui. Então, a gente vai pegar. Vai fazer isso aqui. Aquele mesmo esquema. Se você tem dúvida, você encaixa a peça aqui. Pego o alfinete, coloco o alfinete. E ver se vai ficar certinho. Ó, vai ficar certinho, ok? Então, a gente já pode fazer, ok? Vamos lá de novo. Eu quero que a minha saia fique aqui. E é desse lado. Por quê? Porque o cursor tá desse lado. Eu quero ele assim. Desse lado aqui. Então, eu vou colocar. Vou encaixar aqui. E vou virar pra cima aqui. Ó, o cós. E aqui, eu vou passar uma costura. Juntando uma peça na outra, ok? Olha só, ficou assim Mesma coisa aqui, eu quero que fique aqui Eu quero que fique aqui Então, eu vou pegar E colocar ele aqui E vestir ele aqui pra dentro, ó Encaixar ele aqui dentro Vira a outra parte pra cá E passar uma costura aqui Deu pra pegar, gente? Ó Quero que ela fique assim, como tá aqui Que a minha peça, ela é assim Eu vou aqui pra cima, aqui E vestir aqui pra cá Ó E passar uma costura aqui Ok? E ficou assim Agora a gente vai vir aqui Aquele mesmo esquema A gente vai dobrando E dando o acabamento ó Vamos dobrar para dentro aqui e passar uma costura pra espontando já dando o acabamento, ok? Vão dobrar já que vamos colocar essa peça ali no pique e vamos dando acabamento aqui, tá bom? Vita bem Já pega a peça aqui Se você quiser colocar um alfinete Também dá, tá? Sentir mais seguro Em alfinetar antes Também dá Pessoal, temos o nosso Facebook público também, não precisa pagar nada, mas lá é disponibilizado um tamanho só, ok? E fica um molde lá disponível por 15 dias depois é retirado para você baixar, é grátis. Porém lá precisa cumprir as metas de curtida aqui do canal. Aí eu disponibilizo o um molde lá. Se você não faz parte, o link está aqui embaixo. Animania Pet Molde, ok? É o grupo é o grupo no Facebook. Ele é público, você não paga nada, mas fica um molde só lá e por tempo li limitado, ok? Um molde, um tamanho só por tempo limitado, ok? Tem que correr e baixar. Se você não baixou ainda o molde do manequim do gato, vá lá que ainda tá lá, por enquanto tá lá, logo será retirado, ok? Ok? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, gente. Ative o sininho para receber todas as notificações. Tem muito vídeo vindo por aí. Tem vídeos também aqui na descrição do nosso canal, tá? Tem fantasia, tem cama, tem outros modelos de vestido, tem roupas para machinho. É só ir aí na descrição do nosso vídeo que você vai ver. Ficou assim. Agora, a gente... Ficou assim. Esse é um tamanho 3, tá? Agora, a gente vai pegar aquele filete que a gente fez lá, no... lembra? No começo. E vai tá pregando aqui, ó. ó. Fora, fora. Se você quiser fazer mais grosso esse filete, também dá, também fica bonito. Eu acho que assim ficou melhor. Ok? Vamos lá então. Agora, a gente vai colocar o velcro. Aqui. Vamos colocar o velcro. Vai colocar o velcro, ok? Se você quiser colocar botãozinho, também pode ser colocado botãozinho, ó. Como ficou atrás. Uma vez. Uma peça lindinha, né, gente? E essa peça, ela veste bem e ela vende bem também, tá? Ela vende muito bem. Está pronto o nosso vestido verão. Aqui você pode pôr uma fita. está pronto o nosso vestido verão. Você pode estar colocando uma fita aqui. Aqui pode pôr botão no lugar do velcro. É uma peça bem chique, tá? Dá para usar tanto no dia a dia, quanto em festas, ok? Então, tá aqui a nossa peça pronta no nosso manequim. Olha só como ficou a peça. Olha só que lindinho ficou a peça. esse é o nosso vestido verão que nós acabamos de fazer vestido verão ok então gente o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele joinha básico aí pra gente compartilha o nosso vídeo compartilha esse e os outros vídeos tem muito muito muitos vídeos por aqui. Tá? Se você ainda não assistiu os nossos outros vídeos de fantasias, de cama, de bolsa canguru, de calcinha Faz um tour pelo nosso canal, gente Tem muita coisa boa aqui no nosso canal Então, conheça, se você não conhece nosso canal Faz um tour aí e fica por dentro de todos os vídeos E compartilhe os nossos vídeos os nossos vídeos, compartilhe Assim vai dar mais vontade mais ânimo Pra gente chegar até vocês, pra gente criar novos moldes, pra gente criar, desenvolver novas técnicas, ok? E se você tiver uma dica pra gente, ah, Sheila, eu quero. Se você fizesse assim, ficaria melhor, fizesse. Tudo bem, coloca a dica aí embaixo, comenta aqui embaixo, Sheila, eu não entendi aqui, se você não entendeu alguma coisa. E deixa a dica aí pra gente, se você também quer criticar, critica também, pode criticar à vontade Tudo, tudo, tudo é bem-vindo, ok? Então gente, nos acompanhe nas nossas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook Eu também tenho meu Instagram particular, eu vou amar encontrar vocês por lá Os links das nossas redes sociais estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo Ok, gente? Então, é isso aí. Por hoje é só, pessoal. E espero que tenham gostado. Eu amei o resultado. E até a próxima. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.